A expectativa esse game tá bem alta aqui, ah. a equipe tá, tá, tá bem confiante hum. e tá disposta a fazer tudo que for possível pra levar os três pontos pra casa. Bagulho, <risos> olho. Começou, tá na tela, pera. Demora um pouquinho assim mesmo? Ah, tá lá, agora foi, ó. Vamos ver se vai todo mundo sair da base dessa vez e se eles já tem algum plano de invade <risos> ou não, né? Ó o que já calando invade, <risos> mano. Acho que é isso o ping dele, ó. Ó, oh. oh, eles cara ali nessa entrada, hein, o time azul também. O cara o tá querendo se... brigar, véi. O set é mid, né? Ô, oh, tá forte os dois times, mano. Oh, invade, ó oh, o invade. invade são dos nomes, vai ter briga aqui, hein? Tem visão, tem visão, tem visão, vai dar merda, mano. Mas acho que eles vão só guivar, ó. vai nada não, lá. Não vai, não vai. Mas tá rolando um piquezinho aqui, lá, viu, de mãe mesmo. Olha a trocação ó. nível 1. Um. first blood igual a cena lá para Deus, filho. Não entendi first... a cena, os caras ter ficado nisso, mano. Qual que foi o plano? Rapaz. Outro pike no bot, né, igual o último game. Ó, o nível 2, enraizou, dá para matar, foi para o um 1 para cima. A cena vai pegar uma colheita e estacou. Olha a colheita, José. Boa, boa, boa. Se ele é. foi estacando... Mas ele não quis pegar o Minha ali atrás, que tinha. Vai, uh, que puxa o para Morgana farmar. Uma overrated, né, não, Morgana? Uma overrated. É. Quanto olha isso, lá no ideia. top, olha o poema íntimozinho do Pugan que já usa o Ghost. O Kirin vai ficando no 1 contra dois, é situação difícil. A wave é larga, ele pode olha trocar com essa wave. O terceiro Q da Riven. Cara, <risos> seu Chaip deve ser muito legal mesmo. A wave é larga, o José é mó pode, mano. Faz, a a wave faz wave essa é função aí, o José, enquanto eu vou almoçando aqui rapidinho, velho. <risos> olha a torcida do Mikael no chat, Marquinhos. Ah, Bem, bora, Mikael. O que? O é que é isso? Lá fala, fala. Olha só lá larga, top, o tá chamando pra almoçar, Mikael. Ganha logo. Oh, Toma, enterrado. <risos> o Gabriel vai ter que ir de base aqui. Caralho, porra, Ronaldinho Michael. Gaúcho. O Mikael foi eliminar, o, Michael é o, vai, o eu levo dele também um por Nossa. um aqui no bot. Um por um, tá Tranquilo. bom, né? Nossa, o Opala tá tomando uma sova, tadinho. Olha o farm dele, mano. A matchup é dura, a matchup é dura. É muito ruim, será, mano? É, é a mesma pegada do Renekton. Pô, isso é. que o que o Reka gankou lá, não gankou não. Gankou e morreu, é. é não, eles gankaram, mataram o Gany. Eles Galen. mataram, pô. Mataram o Gara, hein? Pai que saiu ele bem, voltou. Gabriel. Duas kills, hein, mano. Dragão está. Vai, startup, ter, Drake lá, vai ter loucura, vai ter loucura. O Galho não quer saber de muito bem. Não deixaram barato. Ele. O Galho foi pego. O Recarim já tomou o reset do Viego. A transformação ocorreu. O baide pegado na cena. Olha o Raoni como vem com seu set. Ronaldinho o bruxo. O Zic zutou no nada, família, no nada. Tá indo pra cima. Olha o Biden também. Pegou no Gremizinho. Flash do set. A equipe azul saiu na desvantagem, meu querido. Que que bomba do Ziggs, hein? Que bomba. Meu querido Gruntar. Ó o Pyke. Olha o Pyke na tela. Fala aí, fala aí, Viano. A questão é que mandaram uma conta aí que é destro com o O, mano. Tá ligado? Oi, do Gabriel, o que é o Ziggs a bomba. E a de uma baixota eliminado Flash flashzinho do Gabriel. Caramba, mano. Esse Skavit aí, mano. É Tá diferente, mano. Tá diferente esse Pyke aí, família. Olha a trocação caramba, lá nossa. no Arauto. Nossa. Foi o garantido bom, pela não, equipe. Não, não, claro, não. Claro, não, claro, não, claro, não. Claro de vida, né? Viego transformou. Continua, eles no eles nossa. O 7 é Ribeiro forte. Vamos, Big Microsoft da Copa Eles conseguem o primeiro <risos> abate, 2.2, agora 2, os jogadores vão ficando com metade da vida. O Garinha Ribben vão batendo juntos no Kirim e é abatido 3x1 aqui nessa luta. <risos> 2x1, <a> <risos> <risos> muito, muito legal. Bom, José é muito bom, velho. José é bom, bom José é bom, velho. Esses K tem cabelo, é. aí é. Foda, família. <risos> não sei não, hein. Mas Gabriel tá mandando muito, mano. Já vamos começando a abrir as suspeitas aí, viu, mano? Que a game veio é, dos caras tá bom. Começa a criar as é. um suspeitas, também, no sub, a torcida Infeliz... do Mikael não tá dando oh, muito certo, oh, né? Oh, o coitado tá maravilhoso. Olha o pai que foi pra cima vai. Acertou um bait, ligação das trevas Garantida, não tem ult Mas apertou o um flashzinho mais ult O pai que tá sem aí, hum. aí, o Ronaldinho Garantiu o abate Os Osorias no um momento, o Ziggs gravou Foi gravado, vai pra cima Um por um Nada de novo é. aqui na botinha. o Pyke só abandonou. É, só que o Zigão vale tá pegando gold. kill, né? A gente é, por ver que tá o forte Late Game? Os Ziggs, o pai mais, um ma Ziggs, mais um. Mais com kill ou o Ziggs com kill? Mais um Pyke com kill faz história, viu, Vieiro? Falar pra Tufi. Fa ah, Mas... eu tô perguntando. Mas então, acho que faz. Vamos ver, né? Vamos vendo. Mas então, ó, tipo esse Pyke, esse Pyke, ele tem 40 por... 44% de win rate em 16 games. É meio criminoso. Ele deu uns grab ali no começo do game que, pelo amor de Deus. Foi crime? Foi crime ou foi gol? Crime, crime, crime. Peguei é, ele, então tá, tá, Preocupa não. não, não. Obrigadão pela braba. Olha o grabzinho do Aqui em cima do JPP com a Chegou! Garantido o abate na ult. Ult do Ziggs fez um estrago. Shutdown na mão do Recarinho. E o Ziggs também pegou aqui o Zé legal. Tá valendo o gol de dragão. Vai ser garantido pela equipe azul. Eis o Zé. Bora, Mikael! <risos> Mikael! Mikael. <risos> Ó, a equipe vermelha respondendo a jogada que rolou ali no bot, eles vêm com dive 3 contra 1 pra cima do Opala, o galho cabeceia a torre, usa o taunt, eles vão pra cima e é muito CC, o jogador não que é abatido, mais dragão pra equipe azul Esse flash aí Ai, Jesus, muito bom, velho O flashzinho da one do Opala foi do nervosismo, já deu pra sentir que ele tá nervoso mesmo, ele assumiu o nervosismo porque a gente gostou do nick dele, ele falou que era muito expectativa em cima e valeu Marcelo Haddad pelo Prime mais uma, olha o Raoni no mid pressionando. O JPPK grabou o Mikael. Mikael foi pra cima, apertou o E vai Meu ser Deus abatido. Meu Deus, Deus, Deus, Deus do céu, pelo amor de Deus. Brigadão pelos bits o SSSP. Killzinha no bot garantido. Acho que, que já chutou lá, hein, galera. Eu sim, acho que o Mikael tá triste. Tá triste. O Mikael fase... tá triste. E vem tá vendida lá no top no lance. Não tem muito o que fazer. Vai tomar tia aqui, vim, ele, é mono, ele vai ganhar A, a vir vir corre, ela corre. Pode... Olha o pai que opa, Gabriel opa, usou, o ele desviou, desviou apertou porra, aí porra. junto com o Recarinho, foi pra cima, Nossa, o Zid des... é é des... é des... de dilacerado, lacerado, na mão da Riven, do, do, do Vieno. não viu? tem black, o que que é isso? Pera aí, pera Olha, JPP que é entrou, gravou, vai resetar o primeiro, <risos> ei, JPP que acabou curando, não foi o Execute, olha todo mundo pra cima do Recarinho, esmaitou pra ganhar HP, mas não foi o suficiente, Vieno. <risos> é agora 3x1 mesmo. Um, né? <risos> É. Porra, Mikael, meu Deus! A luta foi 3x1 para equipe vermelha eles souberam jogar bem com campeões. Vi a e Sino, mano, não foi o suficiente, foi é, não foi o suficiente mesmo. Misericórdia, mano. Burra, Mikael, o verdadeiro brasileiro, decepcionando como sempre. Não, não oh, fala assim, rapaziada. Nossa, não falei aí. assim do Mikael. Que o isso, O que cara. mandou essa mensagem. Olha só, ah. o Kirin, de GP para pra cima. O Raoni compra muito tempo porque ele é um 7 tem a ultimate também do JPKL. E não vai acontecer nada. Beleza, beleza. Não rolou é. nada. Velho. Ambas as equipes estão se, se olhando. Estão se estudando tá no acerto, covil. Lá. Resetou. Acho que vai ficar por isso mesmo, viu, José? Acho que só deixaram resetar. Olha o Byte pra cima da Riven. Gabriel vai dar o Byte, Pegou o Black Shield da Morgana, mas eu aprendeu a Morgana mesmo assim. Ela Morgana. sobrou. Pode vir a ult <risos> do Ziggs em 5 segundos. <risos> olha a bomba, Guttaro. Olha a bomba. Abatindo ah, o um tizinho juntamente do Ziggs e o Recarinho vai correndo, JPP que foi gravado, Gabriel foi pra cima, do Galho tá na Disney, mais uma pro JPP, que brigadão Lord School pelos quatro meses, pai. Pô, eu quero defender o Mikael, que esse pai que tá numa trairagem com ela, na moral, dá <risos> meu, dá meu, ele véio. dá o chute Caramba, pro pai véio. e o pai que leva eu a decisão um pra ele. Parecia, <risos> É a quarta vez já, coitado. Fudido, velho. Ali. Olha o Recarinho, roubou o dragão. Meu Deus, ele ainda vai tentar sair vivo versus íntimos na cena, Mais 18 foi dilacerado. Boa, Gabriel. Oh, Tentou ser íntimo ali, Meu. não conseguiu. Puxou o JP, pega, foi para cima, Recarinho. Mais um abate na mão do Viego dessa vez. Sei não, hein, Grutar. Acho que o comeback está por vir. Mano. Tem um time muito mais forte. O Ziggy já deixou ali a bombinha e cai a O Smurf, hein, mano? Esse já deixando no dado. tá? Você viu? Esse índio ah, é, papachota é aí, né? sei não, não vai viu? Parou por aqui, A é Parou por mim, aqui. saiu legal. A lei de papachota, um ele é Papa isso também. <risos> Bem notado aí pelo Desliga, <risos> galera. Vamos nessa. o dragão e vai ter fight aqui no mid? Pode ser decisiva, tá, Marquinhos? Aranzinho no mid, vai acontecer. Gabriel <risos> Flash <risos> por Prime, não pegou. Viego tomou. lá? Enraizamento efetivo. Se o Ziggs quiser ultar, o Tava, mano. Vamos ver direitinho. Mais um greve do Gabriel. Raoni no pra cima do Garen. Tá batendo o Ricardinho de gol. Fantasma. Poemos íntimos. Entrou com o R. O Tizian do Garen no counter. Desengage. Poemos íntimos. Quase foi resetado. Olha a cura, olha a cura, galera. Não morreu, Poemos. Pra cima, mais um abate do JPP que juntamente pra cima tá da Double kill do Opala. Entendeu, e velho? o Recarim tá vivo. Poxa, e o Viego. O Viego ali, o Viego, velho. É o fim, família. É o fim. É o fim, se parou. O Diego, ele parou no meio da luta ali pra dar uma farmada. Pra falar, pelo menos eu estava é. farmado. Aumentar as estatísticas dele, Ele né? Ele tentou... Aparentemente um papel, é GG, né? galera. É. X Xquiridinho contra 4, vai tentar ir pra cima, ligou, dia deu a giratória, tá tentando limpar a wave, a torre foi destruída, com apenas um maiguinho, eles vão levando a torre, então tentando focar a torre, tá querendo dar bem poemas íntimos, acho que teremos mais uma luta, José. tão, tão vivos, querem trazer essa vitória e eles não vão desistir. <risos> É, oh, perigoso é, é. esse nib, mano. Aí, o Olha o Ronaldinho. A flash. Não, Morgana Galho. Morgana Galho. Morgana Galho. Oh, oh, mas o ah, que, que, que, que isso, oh, galho? Oh, ult do família. Bomba do Zix. Foi pra cima aí. tá indo <risos> W do <risos> 7. Gabriel <risos> tentando <risos> sair no de ladinho. Olha o J. Flash do JPP que vai tomar Qzinho. Mas ult. Não deu tempo. Ignite foi em mãos. Vários jogadores da equipe vermelha morreu, sobrou apenas o Galho <risos> e o Viego. não tá? Mano, pior que ia ser um, um, um combo bom do Galho e da Morgana, pena é, que foi cancelado. Foi cancelado, mas... foi cancelado gê, nada, ele gê, só gê, ele lutou depois, cara. Olha o Viego gê. sozinho na última expectativa, mas é, já foi gê. eliminado. GG. Vitória da equipe azul, família. Meu Deus Você do céu. aí no chat, existe ziggs no bronze que joga assim? Se existe é zigs, mano. Se existe zigs no bronze. A única suspeita é o zigs, família.